Os homens do Terço da cidade de Pontal, Estado de São Paulo, começaram apenas rezando o Santo Terço. Depois de algum tempo, perceberam a necessidade de transformar a oração em gestos concretos de solidariedade. Os homens do Terço de Pontal adotaram um centro educacional, uma entidade católica na cidade que cuida de crianças. Em situação de vulnerabilidade social Essa entidade se preocupa com o futuro das crianças Oferecendo cursos profissionalizantes Educação integral, partilha de valores humanos e cristãos Tirando as crianças da rua e evitando o mundo das drogas Todo mês O grupo de terço dos homens de Pontal oferece o leite em quantidade suficiente para todas as crianças que frequentam o centro. Esse gesto concreto motivou ainda mais a participação dos homens. No momento, o grupo de terço dos homens de Pontal está coordenando a instalação de uma grande imagem de Nossa Senhora Aparecida no centro da cidade com o objetivo de divulgar e propagar a devoção mariana.